Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. Eu nem sei que hora que você está assistindo esse vídeo eu estou te dando bom dia, né? Seguinte, o vídeo de hoje é um vídeo que eu sempre quis fazer, meu sonho de princesa. Não sei se vocês já assistiram aquele seriado Friends. Tem uma personagem que se chama Mônica. E agora, gente, que eu sou uma jovem adulta, eu tô tipo, eu tô muito Mônica. Eu tô a louca da organização. Eu não sei se é essa vibe de casa nova, de tudo isso que a gente está vivendo, que eu tenho compartilhado com vocês. Se vocês ainda não viram, vou deixar aqui nos cards, também na descrição do vídeo, a tour da Casa Nova pra você se atualizar aí, tudo que tem acontecido na nossa vida, aqui na Irlanda e hoje eu vou receber uma visita muito especial aqui em casa, lembrando que, por conta das restrições do Covid a gente tá tomando todas as medidas de segurança, e a Bruna, ela é o que? A Bruna é personal organizer, eu vou deixar o contato dela aqui, Instagram, essas coisas, para vocês irem lá é, acompanhar ela ela faz muito conteúdo a respeito de organização, de soluções pra sua casa, e é legal você seguir ela porque você aprende bastante coisa com o Instagram dela, além de ter acesso aos serviços que ela presta, né? E um dos serviços que ela faz é vir na sua casa e organizar tudo gente, ela etiqueta, ela cria um sistema de organização específico e personalizado, ela dobra tudo, as roupas tudo certinho, ela ensina você a dobrar, ela faz uma sessão também de desapego, então ela faz uma análise mais ou menos e conversa com você o que, é que vai manter, o que, é que tá na hora de ir embora é maravilhoso, é maravilhoso, era meu sonho ter esse tipo de atendimento, uma sessão dessa com ela, eu sigo ela há anos e eu tô muito feliz que ela vai vir aqui em casa hoje, como vocês podem ver o armário está uma bagunça, porque depois da reforma, se você não viu o vídeo da Reforma eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição do vídeo. Foi um marceneiro brasileiro maravilhoso que fez esse armário. Foi um projeto desenhado pela Aline, a Laline, uma design de interiores aqui, brasileira aqui da Irlanda também. Vou deixar é, aqui os dados dela. E aí, o que, que acontece? maravilhoso! Olha isso daqui! Uma bagunça que eu joguei tudo ali dentro e ela vai vir organizar hoje eu vou mostrar todo o processo pra vocês. Fiquem aqui, porque a Bruna prometeu que vai ensinar a gente a dobrar algumas coisas e eu vou filmar e mostrar pra vocês e eu acho que esse vídeo vai ser maravilhoso. Fiquem até o final, porque no final eu vou mostrar o resultado final, assim, perfeito. Meu sonho de princesa! Yes! Vou mostrar aqui para vocês como que tá para vocês verem o antes e depois, ó. quem chegou aqui? Oi! <risos> <risos> e aí, gente? A Bruna que vai fazer o nosso milagre. Bruna, conta pra gente um pouquinho como é que vai funcionar. Vamos transformar esse guarda-roupa e deixar bem organizado, tá? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Bruna Magna que eu sou dona da Magna Organizer aqui em Dublin, sou personal organizer, e o que eu vou fazer aqui, gente, no guarda-roupa da Maria, é criar um sistema de organização pra ela, tá? Que funcione pro dia-a-dia -dia dela, pro que ela precisa, pra que ela consiga manter sempre organizado. Então é isso aí, gente. E aí agora, olha só, já mostrei pra vocês antes dela chegar toda a bagunça, e vocês vão ver o milagre acontecendo nesse negócio. Bora começar? Bora, tô prontíssima. Vamos lá. Eu vou mostrar cada peça pra você E aí eu quero que você pense, tipo Eu uso essa peça? Há quanto tempo eu não uso? Eu ainda vou usar com os looks? Pensa no seu estilo de vida agora No que você usa e tal No que você usaria depois da pandemia também, né? Como que, que funcionaria pra você Se você tem é, coisas que você consegue combinar Montar looks e tudo mais E também é, se você tem muitas peças gêmeas Claro que a gente vai fazer o desapego E eu já vou colocando ali em cima da cama Mais ou menos em categorias Então, tipo, depois você pode olhar e falar nossa, eu não sabia que eu tinha tanta camiseta. Então, vou fazer um desapego também das camisetas mais um pouquinho, não tem problema. Perfeito. Tá? Uhum. Você não é obrigada a desapegar de nada. Eu tô só te mostrando e você que vai escolher, tá Arrasou. bom? combinado. Vamos lá. Essa aqui. Ai, minha favorita. Eu já sabia. <risos> <risos> só pra mostrar pra vocês todos os divisores. Esses aqui, a Bruna já tinha analisado o guarda-roupa, a quantidade de coisas que eu tinha, as medidas da gaveta, o marceneiro já tinha mandado tudo pra ela. E aí ela mandou os links certinho, exatamente do que é que eu tinha que comprar como que eu tinha que guardar na Amazon. Então, esses cabides aqui, depois a gente vai mostrar pra quê, os negócios, tudo isso daqui foi comprado na Amazon. Vou deixar o link na descrição se vocês quiserem. E aí algumas coisas ela compra em lojas locais aqui na Irlanda, né, Bruna? Isso, quando eu faço projeto de organização, né? Que é esse serviço que a gente tá fazendo aqui na Maria Eu normalmente analiso o espaço Se eu acho que dá pra gente comprar antes, beleza Ou alguma coisa, por exemplo Esses organizadores aqui, gente A gente só encontra na Amazon Então eu já mando o link antes Ou então eu compro antes pra levar na cliente, tá? E aí, durante a organização Tem muita coisa que vai acontecendo ali no momento Então durante a organização eu vou vendo O que, que precisa, o que, que não precisa E também saio, compro, vou até a loja Cliente não se preocupa com nada É super bacana e dá pra gente comprar muita coisa por aqui nas lojas também da Irlanda Olha gente, pega as dicas aí Vamos arrasar <risos> Bom dia, gente! Dia 2 da arrumação. Hoje a gente termina tudo. A Bruna ontem separou tudo certinho, acabou que no final do dia eu não mostrei pra vocês. Mas olha ali, ó. Ela separou certinho o que é que vai pros organizadores. E aí hoje ela passou numa loja pra poder comprar os organizadores. Ela já deve estar tá chegando. E aí eu mostro tudo pra vocês. Ontem a gente terminou as gavetas. E aí hoje eu acho que ela vai focar nos cabides e nesses organizadores. E se você tá gostando do vídeo, já deixa seu like, já deixa aí seu comentário, sugestões pra um próximo vídeo. E vamos, gente! a agorinha, isso aqui vai estar tudo organizadíssimo. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Olha só que legal como que tá sendo guardado os biquínis, ó. A parte de cima e a parte de baixo já tá dentro desse saquinho. Isso aqui agora eu posso levar pra viajar já. Já vai ficar guardado pronto. Isso, já fica os kitzinhos, ó. E não tá forçando o biquíni, vai ficar super conservado. O momento mais esperado desse vídeo. A Bruna vai ensinar a gente a fazer as dobras. Então vocês ficam de olho, porque esse conteúdo é precioso, viu? E agora eu e Sheldon falou. oi. Oi. Eu e Sheldon vamos aprender a dobrar pra gente poder manter. O sistema de organização personalizado foi criado e agora é hora de aprender a manter e a gente vai arrasar. E então... eu vou ensinar para vocês a dobra de lençol de elástico, tá? Que eu sei que é o terror, não é um bicho de sete cabeças. Vamos lá. <risos> Bom, então é, a parte da frente da camiseta sempre vai ser virada pra cama, tá? E aí vocês vão alisar sempre a peça pra evitar de ela ficar amassando na dobra, tá? Aí eu vou usar esse aqui, que é um dobrador, né? Eu tenho dois tamanhos e eu dei de presente pra eles um kit com os mesmos dois tamanhos, tá? Então eles vão poder manter a dobra exatamente do jeito que eu fiz. Vamos lá, a gente vai usar esse aqui, pequenininho, pra posicionar aqui e deixar um espacinho pra fora. Tá? Pode fazer comigo. Vai deixar um espacinho pra fora. Isso. Aí o que acontece? Quando você tem o dobrador, vamos imaginar... Vamos imaginar que esse aqui é meu dobrador, tá? Você vai imaginar uma linha aqui, ó. Como se fosse um retângulo, certo? Certo todas as dobras, lembra sempre disso, porque isso é muito importante em todas as dobras que você fizer, você sempre vai imaginar um retângulo ou um quadrado que essa é sempre a base, então se você tiver dúvida uma peça que de repente você tem um braço, uma perna, um detalhe que você tá em dúvida, coloca para dentro do retângulo e aí você continua a dobra tá então você vai imaginar aqui a sua linha e você vai pegar a primeira parte da camiseta e vai dobrar na linha o que, que você precisa tomar cuidado exatamente, sempre seguir essa linhazinha aqui do gabarito, certo? certo Isso mesmo, perfeito No caso de vocês, ó, não tá ficando nenhuma parte pra fora Mas se ficasse uma partezinha pra fora do dobrador Era só dobrar pra dentro A única coisa que tá pra fora é a manguinha Então você vai dobrar a manguinha pra dentro, tá? Sempre seguindo a linha do dobrador Que no meu caso aqui seria essa, tá? Ok? Aí se fosse uma camisa de manga comprida, eu ia fazer aqui também Isso, aí eu vou ensinar pra vocês também Mas a diferença da camisa de manga curta pra de manga comprida É só que você vai fazer as dobras aqui da manguinha dentro desse retângulo que você tá imaginando, tá? Beleza, aí agora você vai virar a segunda parte Sempre dando uma alisada na peça, né? Pra evitar de você precisar passar depois, né? Uhum. Ninguém um gosta carinho. dessa roupa <risos> Aí a manguinha, isso mesmo, volta pra dentro Aí, por exemplo, ó, aqui na sua ficou esse pedacinho pra fora Então você pode colocar aqui assim sem problemas, tá? Beleza, aí agora você pode tirar o dobrador, aí no caso eu vou ensinar pra vocês a dobra convencional mas pra camiseta tem umas vários tipos de dobra, três que eu acho bem importantes eu vou ensinar pra vocês. Então vamos começar com a convencional, quando chegar aqui, você vai imaginar o tamanho da sua gaveta aqui que normalmente é esse tamanho aqui assim, ó tá? Então você vai imaginar o tamanho vai chegar com a barra até o tamanho da gaveta, certo? Aí você vai dobrar uma vez e duas vezes, e aí pronto, ó essa ah, é a dobra show de bola. da camiseta, tá vendo? Como que é depois Meu que eu faço aqui? Você vai dobrar uma vez ah, e duas. Estou... Vamos lá. Deixa eu ver. Boa! <risos> Aí nessa dobra, a gente vai colocar na colmeia. Porque daí na colmeia, dá pra enxergar exatamente dessa forma, entendeu? Vai ficar muito mais prático assim, certo? Então aprovada a primeira dobra. Aprovado. Arrasaram. Aí, vamos supor... Que você tem uma estampa aqui no meio da camiseta. E que você quer que apareça a estampa em cima da dobra, tá? Certo. Quando você chegar aqui, ao invés de você vir daqui pra cá, você vai vir daqui, ó. E aí o que, que vai acontecer? Vai aparecer a estampa aqui, tá? Ah, entendi. Então ela ficar exatamente dessa forma aqui, ó. Tá? Então, ó, vou mostrar pra vocês nessa camiseta que tem estampa. Se você fizer a dobra convencional, que você chega até aqui e dobra de assim, vai ficar só aparecendo amarelo. Se você fizer assim, ó, vai aparecer a estampa na parte dobra de cima. Dobra a estampa de merela. Tá? Entendi. Essa Também é a única entendi. diferença. Aí, a partir daqui, tipo, é uma outra opção, tá? Mas vocês tá. fazem a dobra que vocês acharem melhor. Tá. Por exemplo, quando é uma camiseta dry fit Que é aquelas molinhas de exercício Elas nunca param na gaveta Então é aconselhável a gente usar a colmeia Que nem eu mostrei pra vocês Ou fazer a dobra envelope, ou os dois Porque aí a dobra envelope não vai soltar E eu quero ensinar essa dobra pra vocês Porque estamos no Maria Quer Viajar E vocês gostam de viagem também Então é uma ótima opção Pra você colocar na mala de viagem, que não ah, vai desmanchar, legal. tá? Arrasou. Então quando você chegar nessa parte aqui, ao invés de você medir a sua gaveta a partir daqui, você vai medir a sua gaveta a partir daqui. Então essa é a medida da sua gaveta, aí você vai dobrar aqui pra dentro, certo? E aí a gente vai começar o envelopamento, isso mesmo, beleza? Aí eu vou dobrar uma vez, você vai dobrar quantas vezes você achar necessário pra chegar no tamanho disso aqui, isso mesmo, tá ótimo. A partir daqui, gente, eu vou fazer o envelope. O que é o um envelope? A gente vai colocar tudo que tá sobrando aqui dentro desse envelopinho. Tá? Então, esse é o envelopinho. Essa dobra dá pra você fazer com tudo que é tipo de roupa. É. Pra você... principalmente roupinhas moles, porque aí você consegue conter ela e ela fica paradinha sem desdobrar. Então... só que aí tem uma técnica, né? <risos> você vai pegar aqui, bem firme com a mão, e eu vou simular pra você ver. Quando você chegar dentro, né, nessa parte de dentro aqui, você vai fazer assim, ó. E abrir a mão pra que alcance todas as pontas e não fique embolado por dentro. É tá? Pega o Nessa, no caso do guarda-roupa da Maria, eu vou usar esse aqui. Ah, tá. O, o dobrador, ele tem quatro tamanhos, na verdade, né? Então é esse, esse e o pequeno tem as duas extremidades uh -huh. também, tá? Então, Entendi. por exemplo, pra roupa de cama de vocês, eu usei esse, né? Pra, pra jumper e essas peças mais grossinhas, eu normalmente uso esse. Camiseta, eu sempre uso pequenininho, tá? Uh -huh. Então vamos lá. Essa peça, no caso, eu vou dobrar é a frente virada pra mim por causa desse detalhe aqui, entendeu? Pra não me atrapalhar depois. Mas é a mesma coisa. Então você vai colocar aqui. E aí você vai imaginar o seu retângulo. Nesse caso que o dobrador é maior, é mais fácil ainda, né? Uhum. Então você vai dobrar pra dentro a primeira parte. Aí a manga, que o pessoal tem muita dúvida, é só fazer assim, ó. Contê ela dentro desse retângulo aqui, certo? E pessoal de casa, se você não tem um dobrador, usa uma revista, um livro, um pedaço de papelão, o que você quiser, tá? A gente usa o dobrador pra que as peças fiquem todas dobradas do mesmo tamanho... E a gente consiga economizar mais espaço na gaveta ou na prateleira, beleza? Além de ficar bonito, né? Você vai virar... Cada manga é de um jeito. Então, ó, você fez certinho. Uhum. Às vezes, a manga dá pra você fazer direto aqui, ó, por exemplo. Uhum. Vê o que, que você acha melhor. Não tem regra. Uhum. A regra é não ficar embolado e você fazer exatamente igual dos dois lados. Uhum. Pra não ficar assimétrico, entendeu? Entendi. Beleza. Aí, aqui... Aí, ó, quando a gente faz assim, é legal a gente prestar atenção se a gente não tá fazendo assim, ó. Uhum. Sabe? Sabe? Pra deixar bem retinho. Aí, é a mesma coisa da dobra convencional agora. Você vai chegar até a altura da sua gaveta e vai dobrar duas vezes. E põe no, no, na colmeia. Exatamente. fica perfeito. Exato. Essa peça aqui, ela é mais diferente. Pode ser que aconteça tipo assim. Aí você vai forçar o elástico depois quando você for fazer o um envelope, entendeu? Beleza. Tá ótimo. Aí você vai dobrar uma vez pra cá. E tudo que sobrou aqui, você vai colocar aqui, nesse envelopinho. Ah. Uma vez só, lá no fundo Aí, ó Cueca Que não se mancha ah, fez tá? E a sua deu certo? Deu certo Ainda ah, <risos> joga pra cima ainda, ó A questão da meia é a seguinte Normalmente a meia tá assim Nesse formato, uhum. certo? Isso aqui, você olha e fala Bruna, como é que eu vou chegar no retângulo com isso? Fazendo assim, ó E aí você ajusta o calcanhar aqui, ó, sim, certo? Sim. Pra cá. Pronto. Chegamos num retângulo, com uma pontinha arredondada. <risos> aí a gente vai fazer o seguinte, vai colocar as duas, né, uma em cima da outra, vai virar uma, e aí eu vou envelopar a meia. Então é legal vocês saberem também pra viagem. Vou virar pra cá, e o meu envelopinho tá aqui. Legal. Ó, Certo. Certo. E aí e a gente põe na colmeia, mas como você tem a colmeia e cada partezinha já tem, né, cada partezinha já tem o seu, a seu parzinho de meia, então você pode simplesmente, na hora que sair da máquina, chegar até aqui, dobrar duas vezes e colocar na colmeia também. Nossa, Só. muito mais fácil. Sim. E eu vou mostrar pra vocês como isso aqui ocupa muito menos espaço que a bolinha, né? Não! E olha, olha a bolinha, como é que fica. E olha isso daqui. Visualmente é muito mais bonito, é. né? E ocupa muito menos espaço. E você não força o elástico. Vocês estão vendo que aqui o elástico tá solto, ó. E na bolinha, muitas vezes acontece isso. O elástico tá forçando. Aí o que acontece? Depois você fica com uma meia com elástico enorme e uma meia com elástico certo. Ah, agora eu entendi! Isso aqui é a dobra de um moletom com capuz, né? Isso. Então, assim, ou então assim, hum. Ó. Tá? Do jeito que você achar melhor. Nesse caso desse capuz, eu vou dobrar certo. Aí agora você vai dobrar exatamente igual o jumper. Ah, tá. E faz o quê? Uhum. Às vezes você nem precisa de dobrador porque o capuz já te ajuda, né? Uhum. Isso. perfeito. Ah, olha aí, charonete. E o capuz não é... Ah, falta o, o temido. Gente, o lençol de elástico, pelo amor de Deus. Olha isso. Vamos aprender finalmente, tá? É fácil, não é difícil não. Ó, você vai pegar duas vezes, as duas pontas, tá? Normalmente a ponta maior, ó. Beleza? Vamos lá. Aí você vai juntar assim. Vai colocar uma por cima da outra, não importa o lado. Uh! Certo? Quando chegar nessa hora aqui, você vai trocar de mão. E aí, você vai procurar as outras pontas. Do avesso, ó. Então, essa aqui não é. Qual que tá do avesso? Essa aqui. Ponta do avesso, beleza. E a próxima, ponta do avesso. Essa última é chatinha, mas dá certo. <risos> ok. Achamos certo? De novo, vai colocar um por cima do outro. Ok, agora a gente vai colocar em cima da cama. Aí, jogou em cima da cama, a gente vai ajeitar e deixar lisinho. Ignora essa parte por enquanto, tá? Ela vai sumir, eu prometo. <risos> Vamos deixar bem lisinho. E aí, a gente precisa de um retângulo, lembra? Ó, já tem uma ponta aqui. Do retângulo. Aqui eu tenho outra, certo? Certo. E aqui eu vou ajeitando. Beleza. Aí agora, a gente vai dobrar exatamente a parte mais chata primeiro, que é essa parte aqui. Vamos dobrar pra cá. Imaginando um retângulo aqui, certo? Dobrei pra cá. Dobrei mais uma vez. Aí eu vou dobrar uma e duas. Pronto. Ah! Tá dobrado. Lençol de elástico, viu, gente? Não é um bicho de sete cabeças, não. <risos> Olha que absurdo. <risos> Meu Deus! Deus, eu tô passada, chocada. Bom, gente, então vou explicar um pouquinho pra vocês sobre as colmeias organizadoras, tá? Esse produto é incrível. Eu trouxe pela primeira vez pra Irlanda, tenho um muito orgulho disso, porque é um produto que realmente faz diferença, sabe? No guarda-roupa. Então, ó, eu tenho três tamanhos, né? O P, a M e a G. A P, por exemplo, é pra meia, calcinha, alguns tipos de cueca, coisinha pequena, sabe? E o legal é que, primeiro, tá em formato arquivo. E você vai conseguir visualizar tudo. E o segundo que, você viu, eu tirei e nada se bagunçou. Por quê? Porque tem uma casinha para cada peça. Então, você vai conseguir voltar pro lugar com muito mais facilidade. Se você não tem paciência pra dobrar e tudo mais, não tem problema também, porque aí você consegue colocar aqui e vai continuar organizado, tá? Então é muito legal esse produto aqui. A M, por exemplo, ó, é pra camiseta, tá? Fica lindo na prateleira e na gaveta também. No caso da Maria, a gente usou na gaveta, vocês vão ver como ficou lindo. Então, gente, a M, ela é pra camiseta, é lenço, sabe? Aqui, ó, eu coloquei fronhas, então você pode usar pra várias peças aí do seu guarda-roupa, do seu roupeiro, tá? E a G é pra sutiã. Olha como fica legal. Além de sutiã, você pode colocar também rasteirinha, chinelo, coisas assim. Então, gente, esse produto auxilia muito a você conseguir manter o seu guarda-roupa sempre organizado, tá? Se você mora aqui na Irlanda, aqui na Europa, manda mensagem pra mim lá no Instagram se você tiver interesse, que eu vou te explicar certinho as medidas e tudo mais, pra que serve cada uma. E aí a gente conversa, tá? <música> Guarda-roupa, o que você acha? Conta pra gente. Nossa, parece que mentira, né? <risos> muito chique. Ó, oh, com o cintinho? Parece de revista, né? Que tira a foto assim. Fica tudo certinho. Você quer abrir as gavetas? Quero Ah, agora tem os. As tênis. As tênis, é. É muito bom. A gente tem um lugar fixo pra máscaras. É, bem o mundo que vivemos, hein? Reconhece essas roupinhas? Nossa senhora, hein? Estou muito bom. Uau! Se ficou outra vida, hein? Nossa! Bem mais prático, hum, tudo né? Da é. Nossa, ver ah, tudo é muito importante A gente fica querer comprar mais roupa e já tem a roupa E sabe o que é, que é isso aí? Ah não, isso aqui ainda é meu Olha o tanto de espaço ainda Uhum. Dá então pra é querer comprar mais uma roupa, né? Já E sabe o que é, que é isso aí? Olha É só. pra você arrumar e já tem as suas colmeias já, ó E as etiquetas, ah, e as é a etiquetas a também um... Um... Um... Um treinamento. E a chave Estava sumido isso aqui Eu não sabia nem onde estava é, sua areia do deserto. A areia do Marrocos. E olha a última gaveta. Uau! Já comprou mais coisas. <risos> então vamos parar de usar o meu guarda-roupa e usar aqui, né? Tá vendo? Ah, esse ah. aqui ó é coisinha pra fantasia, tipo, tá vendo? São pets, essas coisas que é mais temático. Isso uhum. aqui é coisinha de costura. Uns documentos, presentes, coisas pro Brasil. Nossa, tem que tirar foto de, de cada um, de gaveta, assim, pra gente não esquecer. Eu vou mostrar o antes, que aí o choque <risos> Ai, ah, aqui ó, a coisa de cabelo que não tinha lugar. Agora tem pra secador, chapinha, ah, aquelas como é que faz, a gente põe no cabelo é toca, é, toca. pra tratamento, lembra que sempre ficava jogado uhum. no cantinho, agora tem um lugarzinho aqui, a, até as cortinas que estavam jogadas <risos> tem lugar agora pra elas e vencemos, olha só depois de dois <risos> dias de trabalho o Cheryl até ficou surpreso, ele falou Maria, a Bruna trabalha 10 horas por dia Sim, missão cumprida missão mas... dada é missão cumprida hein? <risos> e, mas valeu a pena a hora que a gente terminar de falar aqui, vamos fazer um tour que a gente prometeu, assim, ó, bem detalhado de como que ficou a versão final, cada gaveta, mas aí fica a dúvida. Bruna, se me pessoal aqui quiser te contratar, como é que faz? Seguinte, eu tenho serviços presenciais, igual que eu fiz na casa da Maria, eu posso fazer aí na sua casa, se você mora aqui em Dublin e região, tá? E pra você que não mora aqui, eu também posso te atender, então eu tenho opções online, tenho cursos, consultorias, enfim, entre em contato comigo lá, pra não tomar muito tempo desse vídeo, e vocês <risos> podem conversar comigo e a gente vê a melhor opção de como te atender, tá bom? Além disso, tem as colmeias e tudo mais que eu mostrei pra vocês. <risos> e pra mim, a minha parte favorita da Bruna é que ela tem cursos que ela ensina você a fazer dobra, então a sua Mônica interior quem aí é friend friend, você pode ser muito feliz e aprender a ser organizado na sua casa também. E não importa se sua casa é pequena, grande eu tô aqui pra te atender, tá bom, gente? Então não tenha vergonha, Entre em contato comigo que a gente vai resolver essa bagunça aí tá bom? E aí todo mundo vai realizar o som de princesa organizada Maria, muito obrigada, foi um prazer, espero muito que vocês tenham gostado. Bom, o Sheldon gostou a Maria gostou também. Eu fiquei muito feliz, gente. Foi uma organização muito bacana e ficou do jeito que ela sonhou. Então é esse o meu, meu propósito, sabe? Trazer a transformação da organização para casa de todo mundo. E eu... então, muito obrigada. Ah, eu fico feliz. <risos> e o prazer, né, do dia a dia de se arrumar, se abrir e, e se arrumar, e tá tudo no lugar, tudo fácil, não é dor de cabeça. Praticidade, né? Porque a, a estética, eu falo que é uma consequência da organização, acaba ficando lindo, mas o principal objetivo é praticidade pro seu dia a dia, né? <risos> exatamente, exatamente. E agora vamos ao tour. Vamos mostrar tudo pra vocês, o gavetinho, é tudo bonitinho. E eu espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo. Fiquem com a tour e tchau! Um beijo! Tchau! And mm -hmm.